Pessoal, isso aqui é Barra do Rio, mas de outro ângulo. Achei bonito, resolvi filmar para mostrar para vocês. Isso aqui é Barra do Rio, só que a gente tá num barzinho, num restaurante. Aí desse lado de cá, dá para ver ali a, a, a travessia da balsa. É longe. Então é isso, pessoal. Mais um visual lindo. Barra do Rio. Então, até a próxima. Porque eu pretendo filmar a praia de Barra do Rio, que eu ainda não filmei, para mostrar para vocês. Então, até a próxima.